E esse monte de censura feita pela chapa STF PT. Cara, isso daí é o que eu já venho falando faz um tempo. Na verdade, até um dos grandes pontos que o pessoal fica puto comigo. Que eu digo assim, ó. Tá, o que, que o Bolsonaro vai fazer? O Bolsonaro já tá no poder hoje, né? Já é presidente hoje. O Bolsonaro é presidente hoje. E já é mandado desmandado pela STF. O que, que ele vai fazer? Ah, que o Bolsonaro reeleitar, o que, que ele vai fazer? Ah, porque ele vai bater de frente com a STF. Não bateu até agora. Quatro anos. Ah, porque vai evitar a pandemia. Não evita, tipo, lockdown, essas coisas. Não evitou nessa última aí. Né? Tu acha que vai evitar a próxima? Tu acha? Ah, porque ele vai liberar as armas Não, ele fez uns decretos, ajudou um pouco né? Ajudou, Podemos dizer pra caralho assim, Pra quem queria adquirir as armas Só que agora já veio a SCF, cancelou essas coisas e me na caneta Ah, mas for, você comprou armas Sim, sim, pra treino, treinar é importante né? E aí? Qual que é a história do Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro vai nos proteger do progressismo Como? Passando mais lei feminista, sancionando elas? É, é Tipo, eu falho em entender O porquê que o gado vem me falar que aquela pessoa que, durante quatro anos, não conseguiu fazer nada do que eles querem, vai então agora reeleito fazer o que eles querem. Como? Entendeu?